meu amigo afiliado fala minha amiga afiliada, tudo bem com você aqui quem fala é fernando nogueira para te mostrar nos próximos minutinhos como a gente pode transformar um blog sem graça como esse que você tá vendo aí na tela em um espetacular blog de vídeo além disso eu vou te mostrar como a gente vai obter tráfego para esse site tráfego grátis e viral como a gente deixa esse site bonito com um tema específico e também como a gente consegue colocar banners sobrepondo esses vídeos de forma com que a gente consiga ganhar comissões eu tô falando do blog matic o nosso novo lançamento e agora você tá me vendo aqui falando com toda essa empolgação e deve estar se perguntando mas Fernando o que que é esse tal blog matic eu te explico já o blog matic é o é um sistema 4 em 1, eu, eu batizei isso como um sistema 4 em 1, que permite qualquer pessoa criar com poucos cliques e com extrema facilidade um blog de vídeos. Mas isso é muito mais do que um plugin. Por que, que é um sistema 4 em 1? Porque além do plugin, eu vou dar para a nossa lista, para o seu cliente, para o meu cliente, um tema de WordPress, para o blog ficar bonitão. Vou dar um treinamento ministrado pelo Bruno Marinho, ensinando como monetizar um site de vídeo e também uma ferramenta para criação de artes, para criarmos banners para fazer esse tipo de sobreposição. É um verdadeiro negócio em uma caixa. A gente oferece tudo para criar o seu primeiro blog e faturar comissões, sem precisar vender absolutamente nada o blogmatic funciona de uma, de uma forma muito simples ele é integrado ao YouTube a gente faz uma integração com o YouTube de forma simples prática e rápida definimos quais canais devemos seguir e aí a ferramenta começa a trabalhar de forma incessante o blogmatic vai do seu blog até o YouTube e traz um vídeo e transforma isso em um post mas aí não para por aí não. Toda vez que um novo post é feito em nosso blog, ele faz o compartilhamento social automático no Facebook e em outras redes sociais. E com isso, com estratégias pequenas de tráfego, com baixo investimento, se a gente tiver um grupo, se a gente tiver uma fanpage, a gente vai conseguir trazer esse tráfego viral para o nosso site e converter isso em comissões através de, de, de programas de afiliados alternativos. Nesse projeto, nós não vamos usar o AdSense, porque o Google é requer um pouquinho mais de conteúdo mas a gente vai recomendar uma série de, de, de redes de afiliados muito interessantes vamos parar então e dar uma olhada rápida olha só isso aqui, ó. é um blog sem graça né? se eu for aqui agora eu vou selecionar aqui para ser a página inicial vou salvar a alteração vou aqui nos temas vou ativar um tema específico e quando eu finalizo Olha só o que acontece, um blog de vídeo pronto como esse em pouquinho tempo. Eu criei um nomezinho engraçado aí, ó, só vídeo rocheda aqui no Ceará, rocheda é um negocinho que a gente fala é, quando o negócio é legal, quando o negócio é maneiro, quando o negócio é massa. E é isso que a gente faz, ó, automaticamente o um Blogmatic visita, ele vai visitar o YouTube para trazer conteúdo. Então vamos lá, entrar aqui no Blogmatic, ó. A gente havia selecionado o canal do Drauzio Varela O Roda Viva é, O canal do Pânico Eu consigo fazer aqui uma atualização manual Quando eu faço essa atualização manual E olha aí, ó, ele importou um vídeo Randômico, um vídeo antigo, afinal não havia Nenhum novo vídeo lá no canal E se a gente vier agora aqui no meu blog Criado com o blog Matic, Você vê Este novo vídeo aqui, ó, esquerda e direita Lamenta a escolha de candidatos por personalidade Quando a gente clica a gente pode colocar um texto automático, ele puxa a descrição do vídeo, a gente tem uma série de opções para fazer. Aqui tem os vídeos mais, mais, mais assistidos. Aqui a gente vai ter espaço para colocar anúncio. Enfim, a gente vai conseguir fazer muita coisa legal com o blog Matic. E depois disso, olha só, a gente vai lá no grupo que eu decidi, que eu gostaria de fazer as compartilhar, os, os compartilhamentos, e olha aqui ó. Já aparece aqui ó a um minuto olha que legal esquerda e direita lamenta escolha de candidatos por personalidade enfim existem diversas formas para a gente fazer essa atualização então quero só começar a te mostrar como isso é rápido prático e simples além disso a gente também tem a opção aqui dentro do blog matic de criar artes com o nosso é builder todo mundo vai ganhar isso a gente consegue aqui, ó, é, adicionar texto, selecionar cor. Eu posso vir aqui, ó, olá, tudo bem aí. Arrasto para cá, consigo mudar cor Consigo fazer upload de imagens Consigo colar aqui ó, é, Artes Enfim, com isso a gente consegue criar alguns tipos de banner E deixa eu te mostrar o que, que a gente pode fazer com esses banners Eu tenho aqui o um criado do GoPro E eu venho aqui nas nossas fontes ó, E posso falar o seguinte Toda vez que subir um vídeo do Pânico eu quero colocar em cima dele esse overlay aqui da GoPro. E aí, o que, que acontece? Ó? Eu dou o play no vídeo e depois de alguns segundos aparece um banner. Ó. E quando eu clico, eu vou para onde eu quiser. Então, imagina quantas possibilidades você está criando aí. Eu estou pensando aqui em quantos blogs diferentes eu posso cri criar. Por exemplo, vamos criar um blog de vídeo específico com os melhores vídeos do Chapolin Colorado. E aí, a gente pode oferecer, aqui no caso, é, produtos do Chapolin Colorado que a gente encontra lá no AliExpress. A gente se afilia ao AliExpress. E a gente mostra, num vídeo sobre Chapolin, um banner sobre Chapolin. Vamos ver se a gente encontra aqui alguma coisa. Ó, então tem, por exemplo, aqui alguns produtos, ó do chaves tem uma camisetinha do chapolin que era exatamente o que eu queria aqui ó e você pode por exemplo a cada vídeo do chapolin que o seu o seu blog tiver aí no caso a gente coloca aqui os melhores vídeos do chapolin a gente vai ter um, um blog que vai ser atualizado minuto a minuto com os vídeos e aí a gente vai fazendo a divulgação disso automaticamente é, no Facebook, no Tumblr, no Instagram, no Twitter, em qualquer rede As pessoas vêm para o nosso site e aí elas podem clicar aqui no banner Que a gente vai colocar aqui do lado e a gente ganha dinheiro com isso A pessoa pode clicar em um banner em cima do vídeo a gente vai ganhar dinheiro com isso Enfim, existem diversas, diversas, diversas funcionalidades Agora, a minha ideia principal era só te mostrar como isso funciona Mas mais para frente eu vou trazer alguns vídeos tutoriais Para que você comece a bolar estratégias para compartilhar isso com a sua lista tá o blog é realmente muito bonito a gente consegue colocar aqui é política de privacidade exclusão é, a gente consegue definir aqui o texto que vai aqui no rodapé colocar comentários olha que legal aqui, quando você clica para o lado a gente vai para outro vídeo então é uma navegabilidade muito interessante totalmente amigável para o mobile ó. deixa eu te mostrar como fica a home do site é, no mobile ó. ela fica bem organizada e bem legal enfim, você, você consegue colocar aqui quantas fontes você quiser. Então, eu coloquei o canal do Drauzio Varela, é, do Roda Viva e do Pânico. E mais uma vez, vamos colocar mais um vídeo aqui para você entender melhor. Logmatic.logmatic. Vamos ver o último vídeo que estava está aparecendo à esquerda e à direita. E aí, a gente vai ter duas opções também. É fazer atualizações periodicamente. É, pegando vídeos antigos Ou apenas vídeos novos do canal Ou seja, toda vez que um novo canal Como Porta dos Fundos Faz um vídeo novo Você pode automaticamente é, Compartilhar isso com a sua audiência tá? Isso vai ser muito, muito, muito legal Então deixa eu fazer mais uma vez uma, Um update manual Agora foi, ó Importou um vídeo randômico Quando eu venho aqui Eu atualizo de Lopes se surpreende com quanto pode ser ser pai. E eu posso editar esse post, ó, de forma bem tranquila. Posso colocar textos aqui, ó. Dá uma, dá só uma olhada nesse é, vídeo super engraçado do De Lopes. Nem sei quem é. Bem, a poderia colocar banners e coisas do gênero, tá legal? É, por exemplo aqui, outra outra ideia. Camiseta do pânico. Algum material relacionado. Deixa eu voltar onde eu estava. Vou pegar o link onde estava tá essa camiseta aqui ó se eu fosse afiliado dessa dessa camiseta eu colocaria aqui o meu link em cima dela e colocaria aqui ó aproveite e compre essa linda camiseta clique na imagem e aí se eu fosse afiliadinho eu podia ganhar. Lembrando das outras redes onde a gente vai espalhar é, uma série de anúncios aqui dentro do nosso site. Vai ser muito legal esse projeto, eu tô bem entusiasmado com isso e tenho certeza que a sua lista, que a sua audiência também vai gostar bastante. Vamos ver como ficou esse post. Ó, então eu consigo colocar aqui banners para faturar. É, eu consigo colocar aquele banner de sobreposição, o nosso chamado Overlay, que quando clica a gente define, define para onde vai. Isso aqui é um banner bem sem graça que eu fiz. Mas imagina as possibilidades. Você criar um blog apenas com os melhores vídeos do Corinthians. Criar uma comunidade no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, apenas com o material do Corinthians e reunir uma série de corintianos. Vamos supor que você tenha aí o seu, o seu canal, o seu, o seu grupo no Facebook com 15 mil corintianos, e toda vez que um novo vídeo vai para o seu blog, vai acontecer o mesmo. Esse vídeo vai parar dentro do seu grupo. E aí, ó, quando a gente vai lá no nosso grupo, aparece aqui e é muito legal. A pessoa clica, vai ser direcionado para o blog. E aqui vai encontrar banners, a gente vai ensinar como colocar pop-ups e com essa forma a pessoa ganha cada é, CPM de pop-up. Enfim, é um projeto realmente muito interessante e muito prático. Eu tenho certeza que a sua lista nesse exato momento está procurando uma forma de começar a empreender através da internet. O sistema Bloom mostrava exatamente como fazer isso através de conteúdo. Agora, a gente vai fazer um negócio similar, só que ainda mais simples, onde a pessoa não precisa se preocupar com absolutamente nada em relação à criação de conteúdo, porque o Blogmatic vai fazer toda a atualização de forma automática. E além disso, a gente vai oferecer 25 plataformas de afiliação é, paralelas ao AdSense, onde as pessoas têm mais facilidade de serem aceitas. Então, as chances de monetização serão muito legais e o Bruno Marinho vai fazer com maestria um treinamento maravilhoso para isso. tá?